A gente ouve muito falar na data da propaganda. né? Após o dia 26 de setembro é o dia que pode realizar propaganda. E existe um erro muito comum em achar que esse é o marco do início dos gastos de campanha. Não é verdade. Vamos supor que no dia 20 de setembro, o seu, lá no início do registro da candidatura, o seu partido diligente fez tudo, correu com o seu registro. No dia 20 de setembro, já com as novas datas, né, pós-emenda constitucional 107 de 2020, lá no dia 20 de setembro, o seu já tem o CNPJ, já abriu a conta bancária, já tem o SPCE instalado, ele pode iniciar os seus gastos de campanha normalmente. Ele só não pode fazer a propaganda. A autorização que os normativos trazem para iniciar a propaganda é após o dia 26 do 9. Cuidado que é muito comum ver aí na internet, nos materiais que circulam para lá e para cá, constar que o dia 26 é o marco para a propaganda. Não é verdade. A legislação diz após o dia 26. Então, no dia 27, o candidato poderá iniciar sua propaganda normalmente. Os gastos ele vai poder fazer como, por exemplo, sua sede pessoal, é, a estruturação do seu comitê, enfim, gastos normais permitidos pela campanha, tá? inclusive contador e advogado, se ele resolver pagar utilizando recursos da campanha. Nós vamos falar detalhadamente sobre isso daqui a pouquinho. O que é importante saber agora são os marcos. Qual é a baliza que nós temos para os gastos? O primeiro dia, o cumprimento do mantra. O último dia, o dia da eleição. Não pode haver gastos após o dia da eleição. Pode haver arrecadação se o candidato tiver gastos contraídos e não pagos até o período permitido e só pode também arrecadar no exato valor dessa dívida, mas para gastos não há permissão.